O meu nome é Elza Santos de Carvalho. Me chamo Francisco Fábio de Souza Galvão. Meu nome é Cosma Elias Severo. Quando chegamos aqui no assentamento, não tinha nada mesmo. Não tinha nem estrada, não tinha mercado. Aí era bem difícil no começo. A gente produz maracujá aqui é, há oito anos. A gente vai no banco, aí eles falam assim, é, quando tiver o título você consegue financiamento, né? Há seis anos atrás foi que eu consegui fazer os alicerces daqui. Levava chuva, não tinha banheiro para usar. Foi muito sofrimento, eu deixei muitas vezes de, de, de comer até uma carne para comprar um saco de cimento. Cheguei aonde eu queria, até mais. Dois quartos, dois banheiros, uma sala e uma cozinha que para mim é um palácio. Eu moro aqui na, na região do Grande Perambu. Há muitos anos a gente luta para a regularização dessa região, porque é da União e a gente só tinha posse da casa, a gente não tinha escritura. Agora já melhorou e o título vai melhorar muito mais, né? É uma garantia de, do patrimônio que vai ser deixado para o meu filho. E eu só tenho a agradecer o Governo Federal por nos dar esse direito né, de, de termos a nossa escritura da casa. Toda hora que eu vou para qualquer um canto, eu posso passar um dia na casa de um filho meu, de qualquer uma pessoa. Quando é cinco horas da tarde, eu estou sabendo. Eu estou indo embora, estou indo para o que é meu. Estou me arrumando para vir para dentro da minha casa. uma vitória construída por mim. Eu agradeço o meu lar, toda hora. É uma riqueza que eu tenho.